Foi boa noite, é, estamos ao vivo aqui mais uma vez pelo canal da Concausa, hoje a gente vai bater uma, ter uma conversa, ter um debate-papo, como a gente dá o nome a esse encontro para a Germana, Germana Rocha, é uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, mas é, por ser uma grande profissional, por utilizar determinados métodos que eu conhecia há pouco, mas acho muito relevante para o debate de hoje, que é a qualidade de vida, a gente é, decidiu chamá-la para dividir um pouco dessa experiência e dessas alternativas que a gente tem para ter realmente uma vida um pouco melhor. Germana, em primeiro lugar, boa noite. E se apresenta um pouquinho, o que é que você, é, é, qual é a sua área de estudo, como é que você chegou até essa questão que a gente vai trabalhar de, de, de terapias? Sim, boa noite, Adriano. Boa noite, a todos que estão nos ouvindo, o meu nome é Germana Rocha, eu sou terapeuta holística, acupunturista, mestre de reiki e eu já estou há 12 anos nessa caminhada né, com a energia reiki. E é um grande prazer estar aqui hoje, poder dividir um pouquinho né, dessa, dessa grande energia né, que Hoje é aquela comoção, né, todo mundo pergunta o que é reiki, o que o reiki faz, a qualidade que, que nós temos, né, a qualidade de vida mesmo. Oi. Oi. Desculpa, você tem um... é que eu estava olhando para o monitor aqui, para o outro monitor, aí você vai... <risos> aqui tem um delay, aqui... A sua voz, ela, ela chega um pouquinho depois, né? você parou de falar aqui, eu falei, ué, ela tá falando aqui ainda, né? Eu, a gente <risos> entende, perdões, tá? É, Germana, eu tô mandando para você o link pelo Facebook é, do nosso encontro, tá? E é, a gente pode, tô olhando aqui o monitor, se tá tudo certinho, não repare, porque é assim, uma improvisação mesmo. É, e aí, Germana? É, Sim, para gente quando se comparar. é eu não tô te ouvindo oi voltou oi voltou, voltou. Ah, Voltou. tá, um pico aqui. Isso acontece, né? Não tem problema não, depois a gente vai, nós vamos é, editar esse vídeo, apesar de ele ficar na íntegra, o vídeo vai ficar na íntegra uhum. no do Facebook da tá Com Causa, depois a gente também sobe ele na íntegra, é, às vezes faz alguns cortes para o YouTube, e trechos Sim. da nossa conversa, né, os tópicos da nossa conversa, eles vão ser depois compartilhados no nosso Instagram e no Facebook da tá Com Causa, em Trechos menores, né? Porque nossa conversa, uhum. ela é, é longa, né? E a gente, só verificando aqui, a gente é, separa por tópicos depois. Bom, particularmente, eu não conhecia a, a acupuntura. Eu sei que a gente hoje vai focar na questão do reiki, né? Foi uma coisa que você pediu para a gente priorizar na conversa. Mas é, é, a gente fez, eu fiz tratamento, eu estou falando de tratamento de acupuntura com a germana. No, no espaço, fala o nome do espaço. Tá. O nome do espaço, ele se chama Espaço Viva Melhor. E fica em? Ele fica no Parque Enchieta, no Rio de Janeiro. Você sabe o endereço de lá? Sei. Espaço sim. Viva Melhor, Parque Enchieta, <risos> Parque Enchieta qual é o endereço? Isso. Fica na Inácia Gertrudes, 487, apartamento 101. Tá. E a gente começou a fazer esse tratamento de acupuntura, né? É, começamos lá, a primeira abordagem da gente foi com o reiki. E eu queria que você falasse rapidamente sobre acupuntura. Eu sei que não é nosso assunto prioritário hoje, mas como é que funciona esse tratamento de acupuntura? Por exemplo, uma pessoa como eu que está lá fazendo, né? O que se orienta que as pessoas façam acupuntura e depois a gente parte sobre o reiki, conforme as propostas que você tinha feito. Sim, a acupuntura é uma técnica milenar, né? Só que nós, ocidentais, nós temos, não fomos criados como os orientais, né? Então, aqui, a gente procura o médico quando fica doente, né? E no Oriente, não. As pessoas procuram a acupuntura para não adoecer. E aqui... É o contrário. Então, assim, quando nada dá mais certo, já tentou remédio, já tentou tudo, ah, vamos tomar uma agulhada, porque não tem jeito mesmo, né? Então, só que, na verdade, o acupunturista, ele faz uma avaliação energética, no qual nós temos os meridianos do corpo, onde conduz a energia, e é ali que a acupuntura vai agir, estimulando a autocura, fazendo várias transmissões, sinapses, né, trazendo equilíbrio, melhorando a imunidade, né, trazendo tudo aquilo que o organismo vai se perdendo com o tempo. E aí, é, através dessa, dessa terapia com agulhas, né, a ideia é trazer reequilíbrio desses pontos. Sim, através dos pontos de acupuntura. E não só com agulha, né, mas também com laser, e também com pastilhas de silício, que a gente chama de estipe. Então, todo essa, esse recurso terapêutico, ele agregado à acupuntura, você tem uma qualidade de vida muito melhor, né? até para evitar futuras doenças, porque nós acupunturistas acreditamos que a doença ela começa pelo fator energético, quando ela já chega a dar os sinais e né, sintomas, o corpo realmente já adoeceu. Né? Então, por isso que o acupunturista ele trata o fator energético. Né? Ele não faz avaliação médica, ele faz avaliação energética. Germana, nas primeiras abordagens que nós tivemos lá no, no espaço, foi é, aplicação de reiki. Se eu tiver um termo errado, me corrija, por favor. Tá? Sim. Foi exatamente o que a gente... Ter recebido lá o reiki, né? Numa aplicação de reiki, se estiver errado. É, como é que quem é que pode? Bom, primeira coisa, né? É, é, o que é reiki exatamente? É, o reiki ele é uma coisa muito interessante, porque ele é uma, é uma terapia natural de canalização de energia do cosmos. Então, o reikiano é sintonizado pelo mestre de reiki... e ele passa a ser habilitado para transmitir essa energia do cosmos... que entra pelo chakra coronário e sai pelo chakra cardíaco. Por isso, o reiki é feito com a mão em concha... e ele é aplicado sobre os sete principais chakras do corpo. Então, ele é essa fonte de energia é linda, pura, e, e o mais impressionante do reiki, a energia dele é apolar, ela não é como o yin yang, ela é uma energia pura. E essa energia, quando o reikiano, ele aplica reiki sobre ele, ou sobre um, uma outra pessoa, ou uma planta, ou uma, uh, um animal... Esse, esse, essa energia que, eu, vamos supor, eu apliquei Reiki hoje no Adriano, né? Então, o que que acontece? O, o Adriano tava lá recebendo o Reiki, eu apliquei Nossa. o Reiki, e aí, quando eu recolhia a energia Reiki, né? Que eu agradeci o universo por ser essa fonte, né? Que estou canalizando a energia, 70% fica com Adriano, e 30% fica com a germana. E olha que coisa boa. Eu também, aplicando o reiki, eu sou beneficiada. Né? Então, muitas pessoas, elas vêm procurar o reiki porque... Ah, eu quero praticar a caridade. Eu quero ajudar o meu próximo. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero ajudar esse animal. Essa plantinha que está morrendo. Mas você, toda vez que aplica reiki, você também recebe reiki. Bom, é, e aí como você falou, e, e não foi hipotética que falou, não, não precorrei aqui mesmo hoje em mim. Não foi só uma. É verdade. É, e quem foi é, Mikau Uzui? Então, Mikau Uzui, ele foi um monstro japonês. E ele, ele, ele era muito inteligente, ele praticou, ele é conhecedor de várias religiões, Apesar de ter sido um, um monge, né, ele não agregava fatores é, religiosos ao reiki. Então, em, 18, em 1922, ele já começou a, a, toda essa prática do, do reiki. E ele, com quatro anos é, que ele começou a trajetória dele, ele é, sintonizou mais de dois mil alunos. Você imagina, né? E ele não viveu muito, mas o tempo que ele praticou, quando ele canalizou a energia Reiki, é, através do Monte Caruna e ele, como era a prática dos monges irem e ficarem 21 dias em jejum, é, embaixo de uma cachoeira, recebendo água, né? E ele canalizou essa energia, redescobriu, né? e transmitiu para a humanidade. Então ele é que foi o cara que passou isso tudo para gente, deixou esse legado, essa experiência linda, né, que é a energia Reiki. Ele é um japonês, né? Essa isso. essa prática ela tem ela tem é, como como berço, né, o, o Oriente óbvio, Sim. né, mas especificamente o Japão, Sim. né? Bom, a gente estava até discutindo há pouco tempo lá no, lá no espaço sobre a questão da, da, da regulamentação da profissão do reikiano. Uhum. É, e você me falou, mas eu não, eu não consegui não consigo captar tudo, né? Então, qual é a questão hoje dessa regulamentação? Não é reconhecido, não existe... Qual é hoje um, um dos empecilhos dessa questão de se reconhecer né, a, a profissão de reikiano? É, hoje, a, a gente no, no site do IBGE, né, nós temos um, um código que você, você entra através daquele código do IBGE e está lá, a profissão, ela é regulamentada. Então, você pode assinar a carteira de uma pessoa como reikiano, né, então ela é, de fato, uma profissão que foi regulamentada, ela tem um código, né, que se chama, da ONCLA, e, e ele faz todo, toda essa parte burocrática, né, que, que pode ser feito, é, quem é empregador, quiser contratar alguém, e sem contar uma, uma base também muito importante, que é uma portaria do Ministério da Saúde, que é 849, né, de... Ela tem... Ela foi em março de 2017... E é uma portaria do Ministério da Saúde que aprova a técnica integrativa com o reiki em todo o Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma, é uma força muito grande, né, para o reiki, para a técnica. É, alguns hospitais em São Paulo, é, o Inca no Rio de Janeiro, é... Tem maternidades, tem várias organizações que já praticam o reiki como serviço como comunitário, serviço. né? E, e tem várias, várias outras é, empresas que contratam reikianos para é, visitar os funcionários, receberem reiki. reiki, né? Então, assim, é algo muito, muito bacana. Então, na verdade, eu acho que eu confundi com outra questão que nós discutimos hoje. A profissão de Sim. reikiana, ela, ela é reconhecida, no caso, né? Isso, ela, está, ela é reconhecida. Ela é regulamentada e é reconhecida. E quem é que pode ser reikiano? Quem é que pode ter essa prática do reiki? Então, hoje, hoje né, em todo, praticamente em todo o planeta, então, qualquer pessoa pode ser reikiano. Qualquer pessoa. Basta que ela seja alfabetizada, para ela poder acompanhar a aula, né, saber de todos os ensinamentos, né, todos os níveis, e aí ela passa. Então, assim, é... nós temos um grande mestre de reiki chamado Johnny Decarli, um grande escritor de várias literaturas, ele é o grande papa, né, do, do, do reiki no Brasil, e... Ele tem um projeto lindo com crianças. Ele tem um, uma literatura específica para reiki só para crianças. Então, olha que bonito, né? Você imaginar, assim, crianças aplicando reiki. Se auto-aplicando e aplicando reiki também em outras pessoas. Então, é, é a esperança de um, de um mundo melhor, né? Com uma outra visão uma outra qualidade física emocional e espiritual é que, não não está na nossa pauta né mas é, comparando isso é algo similar a algumas outras vertentes religiosas como jorei da messiânica como passe é, de algumas religiões é, espíritas é algo similar então a esses princípios né que é energia canalizada do universo a fim de, de renovar mesmo a energia das pessoas. Então, estou correto nessa colocação. É algo. É, o reiki o é uma terapia diferenciada. Por quê? Porque ele é uma energia apolar. Então, vamos supor, uma pessoa que ela é de uma vertente kardecista, ela canaliza uma energia, ou do mentor, ou de qualquer outra é, energia no qual eles acreditam, e, e eles utilizam o seu ectoplasma, a sua energia. Então, depois de vários várias passes, o próprio é, fascista, ele acaba se tornando o quê? Fraco. E aí ele precisa né é, receber... É, é, essa, essa, essa esse próprio tratamento então assim, ele doa a energia, ele doa a energia dele e com as outras religiões também, né, todo médium ele acaba doando um pouco da energia dele e no caso do reiki não o reiki por ele ser uma energia apolar ele é uma energia pronta que a gente apenas canaliza e envia então depois de se Eu posso aplicar reiki o dia todo, que eu não vou ficar exaurida. Eu não vou ficar cansada, né? Energeticamente. Porque essa energia não é minha. Ela é do cosmos, a gente apenas canaliza. Então, o reiki tem alguma religião? O reiki, ele não tem nenhuma religião. Então, hoje em dia, você vê... É... Centros de Kardec aplicando Reiki, é, o próprio Jorei né, do, do Kardecismo, que também é uma fonte filosófica do Reiki, é, centros espíritos. O Jore, o Jore da né? Isso, do o da messiânica. Isso. E também é, centros umbandistas. Né, Tissaras ciganas Que trabalham com, com, com reiki Então o, o reiki ele, Qualquer pessoa pode aplicar Então dentro de uma igreja Tem igrejas em São Paulo Evangélicas que aplicam reiki Tem centros comunitários Sem nenhum fundo religioso Nada aplicando O reiki Então o reiki é como se fosse um patrimônio Ele não tem dono né? não, Ele não pertence a Nenhuma religião e, e por e isso que é bacana mais, Seria mais uma filosofia Sim, o, é uma filosofia seria mais, seria mais um entendimento de uma filosofia justamente Do que é, é, uma prática, vamos dizer, religiosa Como acontece isso. no caso com a jureira messiânica Com os passos que isso. são aplicados nas religiões Sim. espíritas Sim. Sim. E eh, você falou que o Reiki ele eh, tem níveis, né? Quantos níveis são esses? Como é que são esses níveis? Então, os níveis do Reiki, o Reiki Usui. Por que a gente diz Reiki Usui? Porque é de Mikao Usui, né? Então, existem outros sistemas de Reiki. Né, como o reiki karuna, né, o reiki xamânico, tem várias outras vertentes. Porque, na verdade, reiki é um sistema de, de terapia natural com símbolos. Então, os símbolos vindos do sistema Mikau-Zui, que é o reiki-Zui, ele tem quatro níveis. Então, ele tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 ou 3A e 3B, ou nível 4. No qual, no nível 4 ou 3B, o reikiano, ele passa se é, a ser um mestre de reiki e ele pode sintonizar outras pessoas, ou fazer o reiju, né que é a sintonização de um reikiano. Sim. E, bom, como é que... É, se aprende a aplicar reiki. Então, o, o reikiando ele passa pelo processo do, do primeiro nível de reiki, e ali é ele isso, vai. É sobre os níveis, né? A gente acabou no, no, Sobre quantos níveis tem. Sim, aí no primeiro nível ele fica 21 dias se auto-aplicando conhecendo a energia reiki, se equilibrando. Depois de 21 dias, ele está liberado para aplicar tanto nele, né, quanto em outras pessoas, animais e plantas. No nível 2, ele já passa a aplicar reiki à distância. Olha que bacana. Você ainda pode aplicar reiki numa caixa, no qual a gente coloca os símbolos e coloca o nome das pessoas ali que estão necessitadas, que estão em desequilíbrio energético, né, estão doentes, e a gente coloca naquela caixa e manda a reiki à distância. E assim vai, a gente vai galgando outros níveis, no nível 3 a gente faz a cirurgia com reiki, uma cirurgia energética, tá, é... e também passa a trabalhar com mandalas, é um uma, uma, mais uma parte do reiki que tem várias outras funções, e a gente vai agregando. E no quarto nível, o quarto mesmo é o mestrado, no qual o, o reikiano, né, ele já tem a sua prática, ele já tem todo aquele dia a dia dele mesmo com o reiki, e aí ele fala, olha, agora eu quero ser mestre, agora eu quero ensinar, agora eu quero ser sossei, e... E é, é uma coisa maravilhosa. Quando, quando eu pergunto, sabe, Adriano, para os meus alunos de Reiki no nível 2, eu falo para eles assim, ah, e agora que vocês passaram né, desse, desse processo né, de nível 1, um, de alta aplicação, e eu sento para poder ouvir e... E é lindo ouvir a transformação daquelas pessoas, sabe? Porque muitos vão ali para fazer o curso na intenção. Ah, eu vou ajudar a humanidade, eu vou ajudar o meu vizinho, eu vou ajudar num trabalho social. Mas a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós. E é feita um, uma reforma íntima. Então, assim, todos deveríamos né, passar por essa experiência. Bom, é, Germana, para a gente já ir caminhando né, para o final, você é, promove uma série de cursos. É, além do próprio curso de rei, que você podia detalhar, se tem alguma, é, alguma data, algum local, é, só antecipando, nós já é, disponibilizamos o espaço da Pucal Nova Iguaçu, nós estamos conversando com a Germana para que a gente, no futuro próximo, consiga também colocar, disponibilizar ali é, os cursos né, que a Germana promove Mas fala aí um pouquinho dos cursos Que, que você promove no espaço né, E não só lá, né, você falou que Também em outras instituições Você é, realiza essas atividades Fala um pouquinho desses cursos, por favor Tá Então, os cursos lá no Espaço Viva Melhor né, é, Todos são voltados para a qualidade de vida né, são, são cursos de terapias é, naturais, terapias holísticas, integrativas. Lá nós temos cursos de reiki do nível 1 ao mestrado. Nós temos cursos de aromaterapia, com vários módulos, né, formando realmente profissionais na área de aromaterapia. É, cursos de mandalas, curso de cristais, alinhamento de chakras... Lá a gente é, se sente assim como é, formando é, terapeutas né, de uma forma muito suave, muito leve. Então é um espaço né, que quem tiver o, a curiosidade né, de conhecer né, pode visitar o nosso Instagram e é um, vai ser um prazer enorme. Então vamos lá, só pontua novamente quais são os cursos Sim. que vocês promovem. Vamos lá. O Wordhake, os seus vários líderes. O curso Reiki, o curso de aromaterapia. Sim. Sim, aromaterapia. O curso de cristais. Uhum. E o curso de mandalas. Sim. E aí, para achar vocês, vamos aos endereços eletrônicos. É, o Instagram qual é? É Spaco ponto viva ponto melhor. No Facebook é o mesmo endereço? O mesmo endereço. Tá. Qual o telefone de contato? O telefone de contato é o 21, né, Rio de Janeiro, 982640391. E o endereço lá do espaço, você já, já passou, mas passa de novo, por favor? Isso, rua Inácia Gertrudes, 487, apartamento 101, parque em Chieta. Ele fica em frente à Academia Aquafit, é bem... todo mundo do bairro conhece. É bem Sim. localizado, é tranquilo para estacionar, para conhecer o espaço... Né? Sempre com aquela musiquinha suave, sininho batendo, uhum. <risos> incenso. É, é uma tranquilidade. Gemana, vamos assim, a gente encerrando. É, a gente está alguns meses fazendo tratamento lá com você. Porque uhum. a gente fez o tratamento de, com a acupuntura, né, fez uhum. alinhamento de chakras com você. É, eu acho legal falar, expor, né? Porque é, algumas pessoas, quando eu falei assim, não, estou fazendo acupuntura, o pessoal já cria toda uma ah, agulhada, não sei o quê. Fiz, fiz alinhamento de chakras, o que é isso é, é, Tem as piadinhas, né? Ah, botou em cima botou em cima de, uma, de um aparelho, botou alinhamento igual alinhamento de... E foi alinhar os chakras, né? Botou, botou plataforma de alinhar outros chakras, alinhar pneu, uhum. alinhar direção de carro, né? É, uhum. A gente também tem o reiki, né? E, e é, uma pessoa como eu, né? Que a gente tem ritmos, nós temos demandas, né? Temos é, é, as nossas inconstâncias com a boa parte da sociedade hoje. Eu não estou fora, uhum. nem estou à margem, estou acima nem abaixo. Das tensões diárias, ainda mais nesse ano difícil. Nesses últimos Verdade. um ano e meio difícil que nós passamos. Né? É... Para além desse tratamento do reiki, da acupuntura, você indicaria, né? Já falou que eu, eu é, é, posso, posso confessar que a gente sentiu uma melhora né, nesse tratamento o, com esse, esse grupo de tratamento. Acho relevante que as pessoas participem, né? Sem, aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Sem achar que é uma, um tratamento de choque. Então, você vai lá, toma uma agulhada... E o sentido as pessoas falam, orgulhado, no sentido, né? É, e você sim, está sim. Desempenado. Né? Há melhora, já você percebe, mas é uma coisa que é gradual também, é uma coisa que tem que ser feita de maneira continuada, né? já que a uhum. gente descasseta, assim como você alinha um carro, bate, acabou de alinhar um carro, bate no, no, no buraco, na rua, e já desalinha tudo de novo, né? Uhum. Eu fiz comigo, que eu fui colocado em assim, uma plataforma de chácaras. Né? É, da mesma forma, às vezes a gente está bem harmonizado tal, e bate no buraco da vida e nos, nos desalinhamos de novo. É, lá, por exemplo, também se trabalha com terapias de florais. Né? Então, Sim. para além dessas terapias, né, você tem é, quais são as outras? Só para a gente pontuar. Então, todo, todas as, as terapias que você trabalha lá, vamos uma por uma. Sim, é a acupuntura, né? Sim. É a acupuntura sem agulha, que é chamada de stiper, é a laser pontura, que é um aparelho de laser, que a gente faz a acupuntura com ele nos pontos de acupuntura. Então, vamos supor, uma pessoa diabética não é necessariamente agulhar, a gente pode fazer a acupuntura com laser e com stiper, né e o paciente tem toda a melhora... É, de fato, né, do, da queixa principal que apresenta. Auriculoterapia com cristais, é, massagem, shiatsu, florais de bar, todas essas terapias, elas são é, energéticas e são complementares à saúde e nada, é, nós, terapeutas holísticos, né, nós não não retiramos medicamento, não retiramos todo o paciente, é uma técnica complementar, né, o paciente continua fazendo todo o tratamento que, que ele escolheu com o seu médico, e nós estamos associando essas terapias. Então, esse, esse tratamento é, holístico é, é um tratamento multidisciplinar, né. Também temos no espaço uma psicóloga, que atende de segunda a sexta-feira, né? que dá todo o amparo né, para o paciente. Então, isso tudo, todos esses serviços, né, a, a intenção é trazer equilíbrio, é trazer saúde. Né? Então, esses são os carros chefes né, do, do espaço, além de ter é, massagens, modeladora, estética, porque quando a gente melhora... É, e o engraçado, Adriana, é que assim, é, como eu fiz especialização em estética, as pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que você fez especialização em estética? Porque quando você auxilia, ajuda a outra pessoa a ficar melhor, e ela estimula a autocura, uma coisa fica muito em evidência, né? que é a autoestima. Devolve isso para a pessoa. Então, ela quer ficar mais bonita, ela quer ficar cheirosa, ela quer, sabe? Ela tem prazer de viver. E isso, ela começa a agregar esses fatores. Então, eu quero fazer uma sobrancelha, eu quero fazer, né? Um, ficar com a pele bonita, chegar em casa bonita para o meu esposo, né? E por aí vai. Então, por isso o espaço tem essas. É, esses outros mecanismos, né, para dar suporte para aquela pessoa que chegou, né, com, sem autoestima, sem esperança, com dor, é, que já teve vários diagnósticos e que não foram legais, né, e aí a pessoa se desespera. Então lá é o um espaço assim que a gente tenta trazer essa qualidade de vida, como a maioria dos espaços holísticos, né. Então Graças a Deus por isso. E eu queria deixar, assim, uma frase que me causou. É, ele dizia sobre o reiki. O reiki, ele é a arte secreta de convidar a felicidade. Isso é uma frase que ele dizia muito, né? Então, todos os alunos, eles aprendem uma coisa chamada gokai e se você praticar isso todos os dias da sua vida, você vai ter um ensinamento, mesmo não sendo reikiando. E o gokai é o seguinte: só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu trabalho honestamente e só por hoje eu sou bondoso. Imagina você colocar o Gokai na sua vida. Então, assim, é uma reforma, né? Então, você praticar isso todos os dias com a intenção de que só por hoje. que você está fazendo uma promessa, né? Mas pelo menos por hoje, o viver hoje. Né? O Gokai é para isso. É, é só por hoje. Bom, Germana, muito obrigado. Essa nossa primeira conversa, que espero de outras. Né? A gente Sim. tem mais vertentes e coisas que é interessante estar dividindo com as pessoas que vão que para além das nossas conversas, né? É, em outras experiências, em outras lives. A gente que resistiu muito a essa coisa de live, mas acabou sendo uma coisa muito legal, porque você acaba registrando as conversas dessa maneira informal que a gente está fazendo, né? Tranquila, né? E, e depois isso meio se perpetua aí nas redes sociais, na internet, né, nos vários canais que hoje a Comcausa tem. Que vocês têm também, a gente vai disponibilizar o vídeo para você colocar, o vídeo depois de editado, também nos seus canais. Né. É, então, acho que é muito importante a gente pegar e utilizar esses meios. É, eu, particularmente, sou do século passado, os novos meios é para a gente promover é, essas questões boas, essas coisas boas. Tá? Então, eu te agradeço muito, agradeço muito pela confiança, né, o espaço eletrônico e o nosso espaço físico lá tá aberto, e vamos, de repente, marcar uma conversa aqui, umas semanas à frente, e assim que tiver alguns cursos lá, a gente quer ser parceiro institucional para promover esses cursos, tá bom? Então, Ana, tá bom. Muito obrigado, beijão, boa noite para você. Tá bom, Adriana, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço ao criador né, que criou o céu e a terra e essa energia linda né, chamada Reiki, que eu acredito do fundo do meu coração que ele é o grande é, arquiteto né, dessa, dessa energia de, de compaixão, de amor, de esperança para um mundo melhor. Né? Então é, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Boa noite. Obrigada mesmo, boa noite, boa noite, beijão. Boa noite. Encerrando.